Cara, eu vou falar uma coisa para você. É, tem 11 anos que ela creia apareceu, 11. mas quando eu falo dela, aí mexe comigo para caramba. Emociona, é velho. lógico, Teu irmão, né, velho? Cara, tudo, aí é, é, é para mim. Irmão. Eu achei que era menos. Cara. Aí, pra faz mim, tempo, né, maluco? É 11 anos. Para mim, para mim é como se fosse ontem, compadre. É como se fosse ontem. Ela já estava seguindo a vida dela. Que o sonho dela era ser DJ de música eletrônica. É mesmo? Entendeu? Ela queria ser DJ é, de que música. Que legal, é, cara. É, todo mundo fala, saíram e brigam. Não, a gente nunca brigou. Aliás, eu, eu sempre briguei com ela. Uhum. Eu Mas sempre... no bom sentido. É. No bom sentido. Eu tô... Como é. irmão mais velho. Você se preocupava. É. E ela nunca, ela nunca me respondeu. Eu, eu chava ó, oh, vou te meter a porrada. É. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu botei o nome dela de Lacraia, é. a Lacraia ia para o baile de corredor. Sabe o Eu... que, que é baile de corredor? Explica não. ele, carioca. Que é o, a galera do lado de lá, a galera é. do lado de cá e o meio. A porrada come. você passa no meio Tem e Tem que vai dividir. dividir. Não, não, não, não passa no meio não, compadre. Ah, aí o cara vai cinco minutinhos de alegria, aí ó, pau! Entendi. Os dois lados Ga... tapam na porrada. Galera do lado A, galera, galera do lado do B. Galera do lado B. E que o poste caia é, na cabeça. Eu quero que o poste caia, o porte caia ela, na sua cabeça. Aí ela fazia é, isso. Para a sua segurança, para a sua segurança, eu vou botar três ambulâncias. É, <risos> é compadre? Aí, bom, ela ia para baile de briga, baile de briga. Aí eu tava montando o equipamento da Estúdio Mix lá em Manguinho, que eu também carregava a caixa na Estúdio Mix. Estava tá. montando equipamento, pô, eu vi uma lacraia dos dois palmos, compadre. Sim, Dois palmos. O bicho mesmo. É, o bicho mesmo. Uhum. Aí eu tô vendo a lacraia andar, pô, eu fiquei rindo igual o maluco. Falei, é o Marquinho. É igual, é igual. <risos> é o Marquinho andando, que ela ia fazendo assim, <risos> o Marquinho. É igual. É, o je... E ainda mais quando ele tava com pressa, ele, ele andava igualzinho a lacraia. Aí quando ele chegou, ele chegava de noite, aí ele pedia, pô, aí é, paga um kisuko ali pra mim tomar um é uma bebida. Aí eu pagava uhum. um kisuko pra ele, aí daqui a pouco eu botava ele no palco pra dançar. Só que nesse dia, quando ele subiu, em vez de eu chamar ele de Margarete o Robocop... Chamou de lacraia. Eu meti um, vai lacraia, vai lacraia. Aí ele parou de dançar, deu uma olhada assim, mas continuou. Não perdeu a boa... Sim, a, a, o rebolado. o close, né? Não perdeu o rebolado. Aí passou. No meio da semana, eu, eu tinha ido comprar umas frutas lá, que tem uma feirinha no Jacaré. E a, a, as frutas lá é tudo baratinho. Aí fui lá comprar. Aí vem ele, a Dona Alice. Porra, quando ele me viu... Ele virou assim, olha, vou te avisar uma coisa. Se me chamar de lacraia de novo, vou te meter a porrada. Ah, ele não gostou. É, não gostou. Eu vim ali com a minha mãe é. e todo mundo gritando, eh, vai lacraia, vai lacraia. Pô, eu tava no centro da cidade, apareceu vai um maluco lacraia. lá e veio atrás de mim o tempo todo, vai lacraia, vai lacraia. Vou te meter ele a porrada. Não, ele ficou incomodado. Pronto, é. pegou, pegou. É. Aí que pega. Né? Aí, que não. pega. Opa, aí eu fiquei rindo, né? A dona Alice rindo, mas ele falou sério. Imagina. Ele falou sério, se eu tivesse marcado, ele tinha me pranchado mesmo, compadre. Aí <risos> aí eu falei, ô Marquinho, nós estamos aonde? Nós estamos no jacaré, na mão tá liberado, Marquinho, vem. Vem, vem. para cima. É, vem pra aí cima. ele ficou, e aí a dona Alice rindo, eu rindo dele, aí passou. Aí fizemos show no final de semana, na segunda-feira o Tubarão mandou... Vai lá, Craia. Aí, faz um vai Serginho Light que vocês vão parar na Xuxa pronto ele virou um viado escroto um viado lindo que todo mundo amou todo mundo ah, ama puta que pariu, e aí virou puta lacraia 48 horas por dia 48 aí, horas simpatia, mas ele puta falou que, que é, ele falou que é me meter a porrada <risos> com <o> pai Imagina. <risos>